Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós daremos início ao segundo módulo do curso O Mundo em que Vivemos. O primeiro módulo, intitulado Nova Guerra Fria e Quente entre Estados Unidos e China, contou com a participação do professor da UFRJ, José Luiz Fiore, do embaixador Celso Amorim, da presidenta Dilma Rousseff e dos professores Giorgio Romano e Breno Altman. O segundo módulo, intitulado América, a professora A Hoje nós começamos o módulo 2 do curso de. A primeira aula é com a mônica valente. Vamos ajustando. cantemos mais uma vez. Ficou bom agora, Márcio? Vamos cantar mais uma vez. Então, para os que estão aqui entrando agora, esse é o segundo módulo do curso O Mundo em que Vivemos. Esse segundo módulo é titulado Império contra a Nuestra América, Balanço e Perspectiva. A aula número 1 um é com a companheira Mônica Valente, ela falará sobre a ofensiva imperial desde o golpe de Honduras até os dias atuais. Depois teremos o companheiro Penildo Silva Filho, que falará do lugar da América Latina e Caribe no mundo. A terceira aula será com o companheiro Samuel Pinheiro Guimarães, que falará sobre o lugar da integração regional na estratégia do Brasil. A aula de número quatro será com o nosso companheiro Marcelo Zero, que falará sobre os Estados Unidos e a integração regional latino-americana e caribenha. A aula número 5, com o companheiro Keld Jacobsen falará sobre a Europa e a integração regional latino-americana e caribenha. E, fechando o ciclo, o nosso professor Emir Sader, Falará sobre a luta pela integração latino-americana ao longo da história. Todas as aulas, sempre das 21 às 23 horas. A sistemática, para quem participou do módulo 1, continuará a mesma. Uma palestra inicial, que pode durar de 40 a 80 minutos, a critério do professor ou da professora. Ao término da palestra, eu transmitirei ao professor ou à professora as perguntas que forem sendo feitas no chat do webinar ao longo da palestra. Eu ficarei acompanhando o tempo todo o chat e consolidarei as perguntas. Não serão perguntas individuais, eu vou agrupar por temas. Em geral, são mais perguntas do que o tempo permite. Portanto, como ocorreu em quase todas as aulas anteriores, nesta, a Mônica Valente responderá o que ela considerar possível responder, até o limite das 23 horas. A Mônica Valente é psicóloga, foi presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo, o Sim de Saúde São Paulo, foi vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores, foi chefe de gabinete na administração petista da cidade de São Paulo, e é também secretária de administração e gestão pública na mesma administração, e em 2013 ela assumiu a Secretaria de Relações Internacionais da Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores e também assumiu a Secretaria Executiva do Foro de São Paulo. No início de 2020, ela deixou a Secretaria de Relações Internacionais do PT e segue na Secretaria Executiva do Foro de São Paulo. Sem mais, eu passo a palavra, então, para a Mônica Valente nos falar da ofensiva imperial Desde o golpe de Honduras até os dias atuais. Mônica, a palavra é sua. Mônica, o seu microfone está fechado. Ok. Muito boa noite, companheiros e companheiras. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite e cumprimentar a Fundação Perseu Abramo pela iniciativa desse curso que aborda temas tão relevantes e tão importantes, em especial nesse contexto, é, no marco de uma pandemia global que vem abalando todos os antigos e recentes dogmas em relação a muitas das coisas da organização dos Estados, da política, da economia, da organização social e da vida das pessoas. É, eu quero, o Walter já mencionou meu currículo, eu quero dizer que essa minha palestra eu vou procurar abordar os golpes que houve na América Latina da ofensiva imperial e buscar relacionar isso com o período histórico e as iniciativas uh, dos governos progressistas que se inauguraram em 1998, buscando mostrar como a ofensiva imperial e seus instrumentos, diversos instrumentos, golpes e, e outros instrumentos, foram configurando essa contra-ofensiva na América Latina e no Caribe. E, ao final, pretendo comentar um pouco das diretrizes do Foro de São Paulo, que tem tudo a ver com essa luta contra a ofensiva imperial na América Latina e no Caribe. Bom, para nós falarmos desse assunto, da ofensiva imperial, é primeiro preciso resgatar que nós começamos, em 1998, com a eleição de Hugo Chávez na Venezuela, um processo virtuoso na América Latina e no Caribe, onde diversos, a partir da luta contra a ditadura nas décadas anteriores e, principalmente, da luta social do povo, nos países latino-americanos e caribenhos nós vivemos um processo de governos progressistas de eleições de governos progressistas de tomada de poder e com governos que tinham projetos em linhas gerais antiimperialistas e anti neoliberais embora muitos deles não se qualificassem não se auto-qualificassem dessa maneira mas começa em 1998 na Venezuela com a eleição de Hugo Chávez e em 2002, com a vitória do presidente Lula nas eleições do Brasil, ela tem um grande, esse processo tem um grande impulso porque o Brasil, na América Latina e no Caribe, é o maior país em termos populacionais, geográficos, capacidade econômica, enfim, tudo que todos nós aqui sabemos. E, não obstante, não só o Brasil, mas também outros países foram Elegendo governos com esse perfil anti-imperialista, anti-neoliberal, mais nacionalistas ou democrático populares, a depender da configuração de cada um dos países. Então tivemos a Argentina, no Paraguai, Equador, Chile, é, né, Bolívia, é, retomamos a Nicarágua, El Salvador, no, ali no, na Centro América. E é, isso configurou um cenário bastante interessante e bastante promissor para a América Latina e para o Caribe, que, ao fim e ao cabo, na minha opinião, a gente, eu vou comentar um pouco mais sobre isso, ele teve o condão de colocar a nossa região no cenário mundial, no cenário de economias interligadas, de globalização, como um ator geopoliticamente importante, contando com as iniciativas desses governos progressistas mas, ao mesmo tempo, também com o próprio processo do, da crise do capitalismo mundial, da perda relativa de hegemonia dos Estados Unidos, as crises do, do próprio capitalismo. É, bom, do, o primeiro desses... Nunca foi fácil para esses governos progressistas liderarem esse processo vamos dizer assim, na contramão, de certa maneira, das testes neoliberais e imperialistas. Mas, a partir de 1998, começa esse processo, e uma data marco, na minha opinião, desse processo foi quando, em 2005, na Conferência de Mar del Plata, na Cúpula das Américas, por iniciativa e por um grande trabalho diplomático dos nossos governos, mas em especial do governo do Brasil, da Argentina e da Venezuela, nós derrotamos a proposta da ALCA, área de livre comércio das Américas, que vinha sendo implementada no período, anterior, no período anterior, e era uma proposta onde colocava a América Latina e o Caribe de uma maneira totalmente subordinada aos interesses do imperialismo estadunidense colocando a nossa região, ou mantendo a nossa região, tentando manter a nossa região, como fornecedora de matérias-primas, como fornecedora de mão de obra barata, vamos dizer assim, na periferia desse, desse sistema do, do capitalismo, pelo menos aqui na nossa região, na região das Américas, fornecendo mão de obra barata, recursos naturais e colocando na periferia das cadeias produtivas Uh, industriais e, e, e mas mais especificamente é como fornecedora de matéria-prima. É, a derrota da Alco em 2005, ela foi uma iniciativa dos nossos desses três governos principalmente que e foi um, um marco em Mar del Plata quando uh, se derrotou a proposta de implantação da Alco. Já não era muito fácil uh, fazer com que essa proposta ela fosse implementada independente da do perfil ideológico dos governos não tinha não era uma coisa fácil mas havia uma força muito grande por parte é, já do capitalismo na sua fase é, financeira do, de, de domínio do capital financeiro e de transnacionalização dos capitais e das e das grandes empresas dos grandes fundos era um projeto estratégico para o imperialismo e para o capitalismo internacional nessa fase, em especial o imperialismo estadunidense. Então, a derrota da Alca não foi uma coisa menor, foi uma coisa importantíssima. E, evidentemente, já com outras coisas também que foram acontecendo e que eu vou mencionar, foram, vamos dizer assim, suscitando reações desse mesmo império, quer dizer, Ninguém acreditava que seria um processo, vamos dizer assim, liso ou de uma evolução natural em que não houvesse uma luta política, em que não houvesse uma ofensiva ou uma contraofensiva. Mas, de qualquer maneira, uma das coisas que que, que marca, vamos dizer assim, essa contraofensiva imperial nesse período, nesse último período, é o golpe contra o presidente Manuel. Zelaya em Honduras, em 2009. O Manuel Zelaya era, um, era o presidente de Honduras, tinha sido eleito pelo Partido Liberal, um partido que não tinha identidade com as teses progressistas e democrático-populares ou antineoliberais, mas que, no decorrer do processo do próprio governo do Manuel Zelaya, foi se identificando com as teses que nós defendíamos, com a integração regional, Uh, com um mecanismo de uh, recuperação da capacidade do Estado de fazer inclusão social, de combater a pobreza. E, uh, nesse processo em que o Manuel Zelaya começa a se distanciar dessas teses neoliberais, que, inclusive em torno das quais, de certa maneira, o partido dele ganhou as eleições, e ele foi se aproximando deste bloco histórico que nós estávamos construindo na América Latina e no Caribe, isso isso incentivou, isso promoveu por parte dos setores da oligarquia hondureña, evidentemente articulados com setores norte-americanos e do Departamento de Estado norte-americano, incentivou um processo de contraofensiva e que culmina com a deposição do Zelaya. O motivo da deposição do Zelaya em 2009, foi que ele queria fazer uma consulta pública ao povo hondurenho durante o processo eleitoral que ocorrer no final daquele ano sobre a possibilidade de fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, porque a Constituição hondurenha é uma Constituição de perfil neoliberal. E ele percebeu que, se ele não tivesse um processo de aprofundamento da democracia e de mudança dos marcos legais e institucionais daquele país, dificilmente ia conseguir implementar esse projeto. E é em torno dessa iniciativa dele de criar, um, de fazer uma consulta popular. Foi chamado de quarta urna, que, ao, na, na, naquele processo eleitoral, ia ter uma quarta urna onde o povo iria se pronunciar, não era um pronunciamento terminativo, Uh, mas ia se pronunciar sobre se queria ou não uma Assembleia Nacional Constituinte. E, no dia 28 de junho, ele é surpreendido na madrugada na casa dele, ele é, ele é preso e deportado de pijamas, ele vai, ele é levado pela por um pelos militares hondureños para Costa Rica e o presidente da, da do parlamento hondureño, que no momento anterior o tinha apoiado, se, se toma posse como presidente de fato, de fato, né, como dizem por aí. Então esse foi o, o, um dos primeiros, uma das primeiras ofensivas de golpe, né, do, do, foi não foi uma ofensiva, foi efetivamente um golpe. Na época gerou manifestações internacionais de, de várias, de várias organizações que manifestações contrárias de várias Várias partes de organismos multilaterais, mas de qualquer maneira ele foi deposto. Foi feito o processo eleitoral em 2009, e nesse processo, no final de 2009, ganha o Porfírio Lobo, um cara liberal, que no começo do ano propõe um, um, um processo de pacificação, da anistia para o Zelaia, e o Zelaia, para o Zelaia poder voltar mas acompanhando, poder, poder voltar para o país, mas durante esse período de junho até o processo eleitoral houve muita resistência do povo hondurenho contra esse golpe, nasce nesse momento a Frente Nacional de Resistência Popular, que depois vai dar origem ao Partido Libre, que, do qual Zelaya é, é um dos fundadores, e... Uh, fazem com que, mesmo o Porfírio Lobo ganhando as eleições, o povo hondurenho continua se organizando e buscando resistir. O Porfírio Lobo retoma o projeto neoliberal que estava temporariamente suspenso no, no, em meados do governo do Zelaya, faz uma nova eleição uh, em 2013, quando eles elegem o Juan, Juan, Doming, Juan Hernandes Domingues, Uh, também desse setor neoliberal e articulado com o imperialismo numa eleição muito contestada porque a Silmar Castro que foi candidata em 2013 e era desse bloco social da Frente Nacional de Resistência Popular do Partido Livre ela ela teve um desempenho ela ela teve um desempenho bastante importante de 28% dos votos quem o, o UAN Juan Hernandes Domingos ele, ele ganhou com 36% dos votos, quer dizer, não foi uma diferença fundamental, e o povo hondurienho segue lutando e segue lutando até hoje. Em 2017, houve novas eleições, nessas eleições o Partido Livre, o Partido do Zelaya, da Silmar Castro, a Frente Nacional de Resistência Popular, faz uma chapa de centro-esquerda encabeçada por um... um, um um homem de televisão, Salvador Nasralla, com a vice Aciomara Castro, que é do Partido Libre, eles ganham a eleição, está computando lá no cômputo da, da, da contagem dos votos acompanhado pela OEA, eles vão ganhando as eleições, quer dizer, apurando urna por urna, ganhando as eleições, até que, de repente, acaba a luz, isso parece coisa de centro acadêmico, desculpa <risos> centros acadêmicos, mas acaba a luz, e, quando volta, três dias depois, o, quem está na frente é o Juan Hernandes Domingos, que era o presidente candidato à reeleição. E a OEA ela tem um papel... Por que, que eu contei toda essa história? Porque, nesse, nesse processo eleitoral de 2017, é, a OEA tem um papel fundamental para garantir a fraude eleitoral e a posse e a, e a, a, a declaração da vitória do candidato a presidente à reeleição, o Juan Hernandes Domingos, contra a, a chapa Salvador Nasralla e o Castro. porque olha, num primeiro momento, seus observadores que lá estavam dão uma declaração de que era muito estranho o que estava acontecendo, que era muito consistente a vitória da chapa de oposição naquela eleição, mas, três, quatro dias depois, a OEA muda de opinião e passa a dizer que aquela eleição foi legítima e limpa e garante dessa maneira a legitimidade ou política, né? Não a legitimidade popular. É, então, ne, por que que eu contei tudo isso? Para localizar que a OEA também nessa ofensiva imperial já teve sempre historicamente a OEA um papel muito dependente ou muito dirigido pelo, pelos Estados Unidos e pelo pelo império estadunidense, como a gente chama. Mas, com a gestão do, do Luiz Almagro, que inclusive foi eleito a partir de uma articulação do campo progressista, ele que foi chanceler do Murica, ele, em determinado momento, muda de lado e, seja em Honduras, seja em outros processos, que eu vou mencionar depois, ele, como secretário-geral da OEA, ele, mantém, ele passa a ter um papel decisivo na ofensiva imperialista contra os avanços que, aos poucos, a gente foi construindo de 98 para esse período. Vale lembrar que, nesse período também, 2008, já tinha... Bom, desde os, do, do início dos governos progressistas, tinha um processo importante de fortalecimento do Mercosul, ampliação, inclusive, com países começando a fazer parte, como é o caso da... Proposta da Venezuela como países membros ou países associados. Então, o Mercosul ele adquire uma importância, inclusive econômica, ele mostra que ele tem uma importância econômica para o futuro, na integração econômica, energética e das cadeias produtivas regionais. Ele pode ser um instrumento muito interessante, o fundo o FOSEM, o Fundo de é, Reconversão Produtiva, mas na verdade é um fundo para ajudar a fazer o processo da integração das cadeias produtivas, tentando corrigir as assimetrias é, das diversas partes industriais entre os diversos países. Mas, em 2008, acontece uma coisa muito importante, que foi, em abril, a criação da Unasul. E, e ela já vem da Comunidade Sul-Americana de Nações, quer dizer, não é uma proposta exatamente, não nasceu do nada, mas a Unasul surge como a União das Nações da América do Sul, e duas coisas já na sua fundação ela já cria. O Conselho de Defesa da Unasul, que vai ter uma importância, tem uma importância fundamental na minha avaliação, e o Conselho de Saúde. Por que eu acho que o Conselho de Defesa da Unasul é, é muito importante? Porque criou um mecanismo para fomentar o intercâmbio no, no, no campo da segurança entre os países da, da, da Unasul, elaboração de políticas de defesa conjunta, intercâmbio de forças armadas, exercícios militares conjuntos, participação conjunta em operações de paz das Nações Unidas, integração e troca de experiência das bases industriais de material bélico, medidas de fomento de, de confiança recíproca, além de se coordenar também na, no tema dos, do, das ajudas aos desastres naturais da região. Isso tem uma importância e que, de certa maneira, eu acho que foi uma das coisas que também chamou a atenção do Império, que é a constituição de, um, de uma articulação e de uma integração, inclusive do ponto de vista, do ponto de vista da defesa militar da Unasul. Tanto é que, em julho desse mesmo ano, os Estados Unidos, a Marinha Norte-Americana, reativa a sua quarta frota do Atlântico Sul, em julho do mesmo ano, que tinha sido desativada há muitos anos antes. Outra coisa importante da Unasul foi, em 2011, a criação da Comissão de Finanças, que começou a discutir mecanismos, primeiro, mecanismos de integração energética, integração produtiva, já a partir de processos acumulados anteriormente, que eu não vou ter tempo de falar. Mas ela, essa comissão ela avança no sentido da, da integração produtiva, energética, ela começa a, a estudar processos de integração energética e de infraestrutura entre nossos países. Ela, essa comissão também tem por tarefa. É, começar a criar um comércio regional sem estar baseado nas trocas com, através do dólar, como moeda, valorizando as moedas locais, e também aponta para a criação de um fundo de reservas e do Banco do Sul justamente para financiar essa integração. Isso só foi em 2011, mas já existiam projetos anteriores, como a IRSA, que era uma iniciativa de integração de outro, da, da LAD, de outros mecanismos multilaterais mas a Unasul ela dá vamos dizer assim um, um formato mais institucional mais forte inclusive prevendo mecanismos institucionais multilaterais de financiamento então é, se a gente for pensar no que está acontecendo aqui e analisar a, o, o, as coisas o potencial que essas iniciativas tinham além de depois também em 2010 ter a criação da CELAC, uma, uma congregação dos países latino-americanos e caribenhos, que, de certa maneira, coloca Cuba no cenário político, geopolítico e da integração de uma maneira com bastante protagonismo, isso tudo vai gerando, do outro lado do império, também iniciativas e uma contra que começa em Honduras com esse com esse golpe militar e de certa maneira parlamentar contra o Zelaya. Depois, em 2012, um processo parecido acontece no Paraguai contra o Lugo, que tinha sido eleito em 2008 no Paraguai. Então, com uma outra também com uma outra desculpa entre aspas que foi uma coisa horrorosa que aconteceu lá, um massacre de Curugati, como se fala, que, na verdade, é um foi um, um conflito de terra, uma espécie de desapropriação uh, de terra, em que a polícia e as forças de segurança atuaram de maneira muito violenta, morreram camponeses, morreram policiais, e, em torno disso, o parlamento o paraguaio é, faz em um, um 24 horas o um impeachment do Lugo dizendo que ele promovia a insegurança do país. E foi fundamental para, para isso ter acontecido no parlamento o, a, a, o descolamento do partido dos liberais, que apoiavam o governo do presidente Lugo, da Frente o governo de corte progressista. Eles saem, saem dessa coalizão e apoiam o golpe e tiram o, o Lugo do, do poder num golpe parlamentar né com essa em 24 horas foi o, o se foi mais militar uh, em Honduras no caso Paraguaio foi um golpe mais uh, focado na coisa do Parlamento é o Parlamento que tira o Gloo é, do poder imposta o, o presidente do Parlamento e depois fazem novas eleições em 2013 simultaneamente a é isso o Chaves morre em março e, no final do ano, tem uma nova eleição e elege o Nicolás Maduro. Quando morre o Chaves, e a Venezuela, que vinha desde 98 num processo importante de inclusão social, de embate com o Império Norte-Americano, e é dona, e é um país dono das maiores reservas de petróleo que nós temos... Na, uma das maiores que nós temos na América Latina e no Caribe, que seja, já vinha num enfrentamento brutal. Uh, o Chávez foi eleito em 98, nós não podemos esquecer que em abril de 2002 houve uma tentativa de golpe é, e que foi rapidamente revertida pela ação do povo venezuelano e de setores das Forças Armadas é, venezuelanas, bolivarianas, que já tinham identidade com o projeto bolivariano e com o projeto implementado pelo Hugo Chaves. Mas o Chaves morre por um câncer, o Maduro disputa as eleições, ele, ele era chanceler do, do, do Chaves, ele disputa as eleições e ganha no final do ano, em dezembro de 2013. Isso sem contar os inúmeros processos eleitorais, referendo revogatório, eleição de prefeitura, eleição de governo estadual, lá Venezuela, quase que a cada 18, 22 meses, faz um processo eleitoral. Quando o Maduro ganha a eleição, o que acontece? Em janeiro, fevereiro de 2014, a burguesia elite venezuelana, que é muito articulada pela economia, pela economia muito dolarizada, pelas relações umbilicais que tem entre a burguesia venezuelana, e o, o sistema financeiro, e principalmente a renda petroleira e sua vinculação é, com o, os Estados Unidos, eles organizam um processo de tentativa de desestabilização do governo Maduro através das cuarimbas, que são ah, ah, grupos violentos que se juntam nas ruas, colocam fogo em pneu, é, bloqueia as ruas, persegue as pessoas, tentando criar um processo de desestabilização de tal maneira que o Maduro não consiga governar. No entanto, desde lá para cá, com tudo, com eleições e com problemas e tentativas de desestabilização, que também são medidas que eu vou comentar, de instrumentos que o império tem para tentar desestabilizar ou mesmo tentar derrubar nossos governos, o governo venezuelano, o governo bolivariano do PSUV e aliados, liderado hoje pelo Nicolás Maduro, segue, apesar de todas as dificuldades, segue um governo que permanece governando aquele país. Mesmo essa última tentativa do império de nomear, outro, de proclamado o cidadão lá, o Guaidó, de se autoproclamar presidente da República, foi é um verdadeiro vexame, né? embora metade do mundo supostamente o reconheceu como, como presidente da Venezuela, mas ele de fato não governa e está mais do que comprovado que foi um, quase uma aventura, se não fossem as iniciativas, inclusive bélicas, que acompanham e acompanharam esse processo da autoproclamação do Guaidó. O processo venezuelano é um processo que vai mostrando para a gente todas as iniciativas, da, todos os mecanismos do, da ofensiva imperial. Então, desde você tem instrumentalizar as burguesias locais para processos violentos como as Guarimbas, até iniciativas como essa da autoproclamação do Guaidó, ameaças militares, bélicas, e mais recentemente, através do governo de direita da Colômbia, também procurar... É, organizar uma ofensiva militar uh, contra a Venezuela e o governo do Nicolás Maduro e bloqueios econômicos e sanções brutais, brutais, brutais. Simultaneamente, nesse período do Obama, desde que o Obama saiu para cá, também Cuba vive um processo de acirramento dos bloqueios e de sanções econômicas por parte dos Estados Unidos. Se a gente viu no final do, do, do, da, do segundo governo do Obama algum vislumbre de um distensionamento tendo em vista o fim do bloqueio que, anualmente, a Assembleia, na, a Assembleia Geral da ONU condena, e, desafortunadamente, esse ano, pela primeira vez, o Brasil teve uma posição uh, ruim em relação a isso na Assembleia da ONU, mas... Uh, se a gente tinha algum tipo de... Se tinha um vislumbre né, no, no, de, de mudança de postura que muitos não acreditavam e também era uma coisa muito discutível no final do governo Obama, com a ascensão do, do Trump, é, as sanções e os bloqueios pioraram muito, muito, muito, muito em Cuba, de tal maneira que eles ainda não estão vivendo aquele período especial do, da queda do Muro de Berlim, mas a situação econômica lá é uma situação bastante grave que tem exigido muitos sacrifícios do povo cubano. Não obstante toda essa situação, Cuba segue sendo solidária, mandando suas brigadas médicas agora na pandemia, tendo, como sempre, uma postura exemplar em termos de solidariedade, solidariedade humana, cooperação e multilateralismo. Bom, em 2016 é a vez do Brasil. Do golpe no Brasil. Eu quero primeiro dizer que 2016, quando se consuma o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, não foi a primeira tentativa. Eu, eu, a minha opinião é que a tentativa de, de golpear com vários mecanismos o governo o governo democrático popular do Lula e depois da Dilma, ela a primeira tentativa e o primeiro ensaio foi o mensalão em 2005. Quer dizer, ali já estava um, desenhada uma estratégia, que é a estratégia de combate à corrupção, que eu acho que mais para frente eu vou mencionar a, o, o como esse instrumento é um instrumento do império quer dizer, é um novo instrumento do império, assim como foi a guerra às drogas e a guerra ao terror, é, mas, em 2016, é, se consuma o golpe no Brasil, porque nós ganhamos eleição, a presidenta Dilma ganha eleição em 14 e os setores que perderam a eleição, que representam no Brasil as elites econômicas e que têm, um, vamos dizer assim identidade política e principalmente na política econômica do neoliberalismo com o império norte-americano não aceitam esse resultado e passam a fazer todo o processo de desestabilização é, do governo da Dilma e bom enfim é uma história mais recente eu acho que as pessoas é, conhecem essa história mas eu quero ressaltar uma coisa importante do processo do golpe brasileiro e da prisão do Lula, que eu acho que é, é prisão, inabilitação e, e perda dos direitos políticos, cassação dos direitos políticos do presidente Lula, que é um pacote, eu queria ressaltar o papel da Lava Jato, que faz lá pelas tantas, em 2014 ou 2015, se não me engano, assina um acordo de cooperação com o Departamento de Justiça norte-americano. E, nesse acordo, eles intercambiam processos, intercambiam, eles quebram sigilos de contas bancárias, eles, eles fazem toda um, um, uma articulação entre o Departamento de Justiça norte-americano e a própria Lava Jato. Isso é público, né? não estou contando nenhuma novidade, mas que mostra que esse viés da luta contra a corrupção, do tema da corrupção, tem a ver com a ofensiva imperial aqui na nossa, na nossa região. E isso vai resultar num mecanismo, num novo instrumento, vamos dizer assim, de ofensiva, que é o tal do loffer, que é a utilização do, do, do, de instrumentos legais para perseguição política de adversários políticos, na medida em que tem uh, domínio sobre parte da máquina e do aparato judiciário e faz essas ligações, no caso brasileiro, não é só esse acordo da Lava Jato com o Departamento de Justiça norte-americano, mas é também as ações contra a Petrobras no, no, no, na justiça americana, os acordos que vão sendo feitos de, de, de ressarcimento dos acionistas americanos à Petrobras com parte do dinheiro sendo destinado aos procuradores da Lava Jato de Curitiba, você tem todo um, um, um arcabouço que ainda muito precisa ser investigado e que, de certa maneira, além do, da repercussão política e de ter sido um instrumento de prisão do Lula, ao fim e ao cabo, a Lava Jato começa em 2014. Não esqueçam que a capa da Veja do, do primeiro turno de 2014 foi a Dilma e o Lula e o, e o Doleiro lá, o Cef eles sabiam. Quer dizer, isso já estava sendo articulado, mas teve como efeito a destruição de uma parte importante da indústria de serviços nacional, da engenharia nacional, etc. E tal. Muita gente já falou sobre isso, tendo em vista também o cenário de crise econômica no mundo e de vamos dizer assim, no caso brasileiro, de a aparição no cenário produtivo de empresas, empresas privadas, mas de nacionalidade não europeia, não norte-americana, mas aqui brasileiras e latino-americanas, aparição no cenário econômico que ameaça muito, especialmente depois da crise de 2008. Bom o, essa ofensiva que a gente vem vivendo ela se utilizou de vários mecanismos, como eu mencionei: golpe militar, golpe parlamentário, parlamentar, é, tentativas de desestabilização das mais diversos tipos, ameaças bélicas e militares no caso é, da Venezuela, bloqueios e sanções econômicas brutais com o caso da Venezuela, de Cuba, a o lawfare, como um instrumento de, de perseguição política, não foi só o Lula, não é só o Lula contra quem o lawfare é, é utilizado. Se vocês pegarem a Cristina Kirchner, que é a atual vice-presidenta da República da Argentina, ela, inclusive, não pode ser candidata pela perseguição judicial que, servia, que, que sofreu, também caracterizadamente uma perseguição política. Recentemente foram descobertas iniciativas e coisas de como a justiça argentina manipulou acusações contra ela. O Rafael Correia, também no caso do Equador, e o caso do Equador é um caso importante para mostrar também um outro mecanismo dessa ofensiva, que é a mesma coisa do Almagro, quer dizer, o Rafael Correia ele governa até... Uh, 2017, se não me falha a memória, é, de 2007 a 2017, elege o seu sucessor, o Lênin Moreno, que depois passa para o lado de lá e passa a fazer um processo de perseguição política, uh, policial, inclusive, ao Rafael Correia, ao vice-presidente dele, que é ligado ao movimento, ao partido do Rafael Correia, às lideranças, do partido do Rafael Correia, muitas delas tiveram que sair do Equador e se asilar no México por perseguição política. A prefeita, que é a governadora de Pitincha, Pitincha foi presa por conta daquele processo de mobilização que houve no ano passado dos indígenas equatorianos. Ela foi presa sob acusação que ela tinha incentivado a mobilização, ficou 70 dias presa, depois conseguiu ser libertada, mas segue processada. Então também é um mecanismo e o posicionamento do Lenny Moreno nessa geopolítica latino-americana e americana, ele se afastou completamente das teses não só das políticas nacionais implementadas pelo governo da Revolução Cidadã do Rafael Correa, como também no cenário geopolítico. Então, no âmbito da OEA. A sede da Unasul, que era em Quito, é em Quito, ela foi, ela está sendo, foi esvaziada, a própria Unasul foi, foi esvaziada. Ele, o governo do Equador e outros fazem parte do, do, do, daquele ProSul, que é uma tentativa de, de criar uma Unasul da direita. O Lênin Moreno também está nessa. Tem, vamos dizer, intercâmbios diversos com o Luiz Almagro o secretário-geral da OEA, que também faz com que a OEA seja um dos instrumentos também dessa ofensiva imperial. E a última coisa assim, mais digna de nota, que eu não poderia deixar de falar, é o que aconteceu na Bolívia no ano passado. O, o, o golpe, né, que aconteceu na Bolívia, em pleno processo eleitoral de apuração, o Evo Morales, hoje todo mundo sabe que naquele segundo turno a chapa do Evo Morales e Álvaro Lineira teria ganhado as eleições porque foram feitas perícias por órgãos independentes e norte-americanos, foi recentemente publicado, não sei se foi no Times ou no Washington Post ou em algum outro jornal norte-americano, essa constatação, onde a OEA também... No caso boliviano, cumpriu um papel de deslegitimar aquele processo, de, de afirmar que rapidamente, assim, ela lança um. Dois, três dias depois daquela. Quando estava naquele impasse lá da, das apurações, ela faz lá um. um, um ela emite um comunicado questionando uh, o resultado, dizendo que aquilo lá havia muitos indícios de fraude. É, e de tal maneira que o que acontece, os militares e parte da polícia que, em determinado momento, estavam com o Evo Morales, mudam de lado, compõem e, e servem de instrumento para um golpe de parte da elite boliviana, que estava dividida no processo eleitoral e que segue dividida ainda agora, no, inclusive, salvo engano ou salvo qualquer mudança, para o processo eleitoral que vai ser agora em 6 de setembro. Mas a situação boliviana é uma situação gravíssima, porque, além de tudo isso que é gravíssimo do ponto de vista democrático, de anular uma eleição sem apurar, com base em um documento fraudulento da OEA, etc., etc o processo de perseguição política aos militantes, não só os dirigentes políticos do MAS, do partido do Evo Morales, os ex-ministros que estão sendo cassados, muitos deles estão... Na, na, asilados na Embaixada do México, na Bolívia, mais uma perseguição política a os militantes dos mais simples, aquele militante que, do bairro, aquele militante do, do sindicato, aquele militante dos, dos movimentos uh, indígenas, é, são perseguidos, são presos e mo mostrados na televisão como terroristas que divulgam informações desestabilizadoras. Então, é um processo brutal de perseguição política e que, neste caso especificamente, o instrumento principal, fora as, as, as forças locais, da burguesia local, da elite local, um dos instrumentos importantes do império foi também, no caso boliviano, a OEA e finalmente o caso da Colômbia que segue primeiro governado por um país governado pelo Duque, um presidente de centro-direita de direita ele vem do uribismo e é um vamos dizer assim um enclave importante para o Império aqui na América Latina e no Caribe por exemplo, a tentativa do, do autoproclamado Guaidó de fazer uma ocupação, uma invasão, no mês de janeiro desse ano, ou do ano passado, já não me lembro mais, na Venezuela, ele estava baseado na Colômbia. O exército colombiano é um exército que agora... O governo Ivan Duque fez um acordo com tropas americanas da assistência à força de segurança do comando sul que também é dono da organiza aquela quarta frota naval é, é, eles mandaram eles fizeram um acordo onde estão mandando muitos militares para a colômbia norte-americanos para treinar as forças armadas colombianas é, sob o, o, o, a justificativa de combate ao narcotráfico mas todo mundo sabe que ali está se formando, tentando formar uma base militar, uma base operacional militar para uma eventual invasão ou uma ameaça bélica por parte dos Estados Unidos via Colômbia contra a Venezuela. É, nunca ninguém assim, viu no, no, no, século, no começo desse século e no final do século XX uma ofensiva militar é, aqui na América Latina, tão brutal quanto essa do governo Trump, em especial a Venezuela, mas também a Cuba. Nós não podemos esquecer que teve um atentado aos escritórios de representação diplomática de Cuba nos Estados Unidos, é, mas uma ofensiva que é inclusive militar, de organização militar, de impedir navios porque, por causa das sanções econômicas, que é um outro instrumento do império, a Venezuela não vinha, não vinha conseguindo comprar petróleo, gasolina, alimentos, insumos médicos para a pandemia. Conseguiu fazer um acordo com o Irã, que é outro país sancionado pelos Estados Unidos, que estava mandando quatro navios para lá. Houve uma ameaça fortíssima por parte da Marinha norte-americana e das Forças Armadas norte-americanas de impedir esses navios de chegar, mas também um cerco. Militar. Ou seja, é, a América Latina, e com isso eu quero ir finalizando, ela, a América Latina e o Caribe, é, viveu a partir de 98 um momento muito especial. Um, vamos dizer assim, um, uma, um, não é uma década, porque foi um pouco mais de uma década, né? Vamos dizer assim, 14, 15 anos, onde nós tínhamos. É, conseguido fazer com que a nossa região, como uma região que sempre foi considerada o quintal dos Estados Unidos, ou sempre foi tratada dessa maneira, tivesse adquirindo soberania e protagonismo no mundo, principalmente num momento de perda da hegemonia, perda relativa de hegemonia por parte dos Estados Unidos, por conta da própria conjuntura internacional, que eu não vou me alongar aqui nisso, que vocês viram isso em outras aulas e provavelmente verão nas próximas. Então, isso incentivou, vamos dizer assim, não é que incentivou, não é a palavra que me foge, mas isso uh, promoveu por parte uh, do, do, do, do império, uh, principalmente do governo estadunidense, um conjunto de ações de desestabilização, uma ofensiva brutal uh, contra esses avanços e contra essa possibilidade, principalmente com o Brasil como o país mais importante dessa região, participando dos BRICS, ou seja, teria condição de fazer uma ponte importantíssima da região como região com a China, a Rússia, a África do Sul e a Índia, e o Império não deixou barato, resolveu que vinha para acabar com a nossa alegria. Só que podem ter tido algumas vitórias que eu diria, como eterno otimista, vitórias que são temporárias. Porque se você observar, em todos esses países, primeiro, Argentina e México, quem ganha as eleições não é o candidato neoliberal, não são os candidatos neoliberais, quem ganha as eleições são candidatos identificados com esse outro ideário. Segundo, em todos esses países, mesmo aqui no Brasil, Há uma resistência popular e política e social importantíssima às políticas neoliberais que fazem parte desse ideário que o império promove. No Equador, na Bolívia, no Chile, na Colômbia, apesar de toda a militarização, perseguição, morte, desrespeito ao acordo de paz que foi assinado em 2011 – mas teve processos importantíssimos de greves este ano, o ano passado no segundo semestre junto com Chile, Equador, é, mesmo aqui no, no Brasil com todas as dificuldades que nós temos, nós a gente sabe que hoje o Bolsonaro ele ele tem mais dificuldade seja por erros dele, mas também porque gera o fato de a gente ter governado esses países Traz uma memória de que outro país é possível, outro mundo é possível. Então, ainda que com muita dificuldade e que tenha uma brutal ofensiva do império em relação às conquistas nossas, que estão destruindo pouco a pouco nossas conquistas. Nós podemos identificar uma, uma, um processo importante de resistência, desde Honduras, que faz mais, agora na pandemia menos mas durante mais de um ano, todas as sextas-feiras, o pessoal fazia manifestação em Tegucigalpa e em diversos povoados lá, passando pelo Chile, pelo Equador, pela Colômbia, aqui no Brasil, a Bolívia, que as pesquisas agora indicam a vitória da chapa do, mas, do Luiz Arce, que é do partido de Evo Morales, com o David Choquehuanca, que é um indígena como vice-presidente tão na frente nas eleições, ou seja, a resistência, a luta, apesar de toda essa ofensiva brutal através de todos esses mecanismos aqui que eu que eu mencionei. E acho que o principal motivo dessa ofensiva é buscar apagar, é buscar fazer retroceder um processo que nós vinhamos tendo de integração regional, de colocação da nossa região com soberania no mundo globalizado, com uma capacidade de alterar de fato e contribuir para a perda de hegemonia do capitalismo e do império norte-americano no mundo, e que foi principalmente essa a razão pela qual eles vieram com tudo para cima de nós. Mas é, o povo luta e o povo e só luta e só a gente só tem vitória quando tem luta e eu tenho confiança e pelo que eu acompanho é, pelo foro de São Paulo essas lutas elas continuam em todos os países e por fim o foro de São Paulo vem trabalhando nessa conjuntura principalmente em termos da pandemia com campanhas de solidariedade, cooperação, integração, multilateralismo e luta pela paz. Quero terminar com uma, um pedido, um convite a todos para se juntar a nós e outras organizações do mundo é, pelo Prêmio Nobel da Paz para as Brigadas Médicas Cubanas, Brigadas Médicas Henry Reeves, esse é o nome dela, é, a um, por uma iniciativa de uma ONG feminista estadunidense está é um, correndo pelo mundo uma lista de assinaturas para a concessão do Prêmio Nobel da Paz para as Brigadas Médicas de Cuba, que são um exemplo de solidariedade nesse mundo tão difícil e tão uh, povoado de ameaças à paz e, e, a, e à humanidade. Estou aí para as perguntas. Maravilha Bom, primeiro é Informar aqui a Mônica E a todos que estão acompanhando a transmissão Que nós somos 441 pessoas Ou seja, a gente tem Desde o início do curso Mais de 400 pessoas Que vem regularmente acompanhando essa discussão né? Bom, eu anotei aqui Mônica Treze questões, aliás, mentira, 15 questões. É, evidentemente, mesmo com uma hora, não é possível responder. Então, repito aquilo que eu falei no início. Eu vou dizer quais são os temas e você responda aquilo que você achar que dá para responder e escolha você aquilo que você quer responder. Inclusive, chamando a atenção para o fato de que eu vou tomando as perguntas ao longo da exposição. Então, às vezes, a pessoa fez a pergunta lá atrás e você respondeu lá na frente. Então Saiba disso, vou citar, mas você escolhe o que você quer responder. Então, a primeira questão é sobre o Foro de São Paulo. Então, se pede que você fale mais sobre o Foro de São Paulo, tá certo? É... Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que se fale um pouco mais de Venezuela hoje. Quer dizer, as, as, algumas pessoas disseram o seguinte, poxa, a Venezuela resistiu, por quê? Como? Vai continuar resistindo? Então, tem essas dúvidas. Ligado a isso, algumas pessoas perguntaram sobre o tema Forças Armadas na América Latina. Então, elas dizem, ok, Cuba, as Forças Armadas apoiam o governo cubano. Venezuela também demonstraram que apoiam. Na, no continente, além desses dois países, existe algum outro país onde existam Forças Armadas mais democráticas, mais populares, enfim, mais nacionalistas, etc.? A quarta questão tem a ver exatamente com isso que você falou no final, né? sobre Cuba. Você comentou em algum momento da exposição do bloqueio, do crescimento do bloqueio. A pergunta de sempre é, Cuba corre algum risco? É, assim, algum risco mais novo em relação aos riscos do passado? Quer dizer, a situação está estável, não está estável, apesar das dificuldades? Enfim, essa pergunta. Uma quinta questão é a Nicarágua. Quer dizer, várias pessoas recebem o noticiário sobre a Nicarágua e ficam preocupadas. O que, que de fato está acontecendo? Então, se pede que você fale um pouco sobre isso. Também há pedidos para que você fale sobre duas é, organizações, entre aspas, que têm saído na imprensa, que é o Grupo de Puebla e a Internacional Progressista. Né? Fale um pouco disso. É... Em relação à Colômbia, a pergunta é se existe um risco, uma possibilidade de retomada da, da luta armada por parte das Farc. E, com, e aí a outra questão que está ligado a essa é se tem alguma novidade sobre o Exército de Libertação Nacional, que era o outro grande grupo guerrilheiro. Quer dizer, a pessoa que comentou sabe que no passado tinha negociações com ambas e que uma delas tinha concluído e a outra, bom, o que está acontecendo agora nesse novo quadro, tanto com as FARC quanto com o Exército de Libertação Nacional. Bom, aí tem outras questões que dizem respeito a, a temas que você abordou, mas não são perguntas pontuais, são mais assim. Primeiro, China e América Latina. Quer dizer, isso apareceu também nos outros, é, no, no, nas outras aulas. Os chineses e os russos não virão nos salvar. Eles não vão nos ajudar. E outras perguntas do tipo: os chineses também não são exploradores, que nem os Estados Unidos, enfim. Pedem que você fale um pouco de China, né? Onde que a China se relaciona com a América Latina, né? Com essas questões que você tratou. Também se pediu que você falasse um pouco sobre o Haiti, né? Algumas pessoas que colocaram que conhecem a história minustá, etc. É mais preocupadas não tanto sobre os aspectos internos aqui, né? devia ter participado, não devia, mas mais sobre o Haiti Sim. mesmo, o que rola no Haiti. É, houve uma pergunta longa é, sobre o tema do, que você falou no início, do modelo primário exportador, certo? É, e aí, relacionando essa pergunta com o tal consenso de Nossa América, é, o tal consenso de Nossa América do Foro de São Paulo diz o que sobre essa questão do modelo primário exportador? É, mais ou menos... Sintetizando aí essa, a preocupação, é, na mesma linha, em algum momento você comentou sobre Operação Lava Jato, é, papel do, do, do assédio judicial, aí a pergunta é, esse sistema de lawfare que foi usado aqui no Brasil, que a gente costuma chamar de lawfare, misturado com mídia, isso é mesmo generalizado? É a estratégia golpista moderna, atual? É, duas últimas questões e, com isso, eu termino a lista. É, isso que aconteceu no Chile é, e, e também, de outra forma, na Bolívia, no Equador, um levante popular, certo? Grandes mobilizações na Colômbia. Você acha que esse negócio pode voltar a acontecer? Né? E, e, por fim, a pergunta que foi feita em todas as outras <risos> aulas. Para nós, latino-americanos, o que, que é melhor que aconteça nos Estados Unidos? É, Republicanos <risos> ou democratas. Essas são as 15 questões. Então, repetindo para quem é, possa tentar a entrada agora, é, nós vamos até às 11 horas. Evidentemente, sim, é quase impossível responder todas as questões de uma hora. Então, fica, como com os, as outras professoras e professores fica a critério da Mônica escolher o que vai responder, a ordem que vai responder, e o que sobrar. Tem mais cinco aulas pela frente que, certamente... Isso haverá a oportunidade de responder. É isso. Então, eu devolvo a palavra para a Mônica. É, bom, primeiro, muito obrigada pelas perguntas. São, não sei se eu tenho condições, como disse o Walter, de responder todas, mas eu vou tentar passar, pelo menos, dar um pitago, um pitaco em cada um dos assuntos que eu achei muito interessantes e acho que enriquecem muito essa, essa reflexão sobre a América Latina. Primeiro sobre o foro de São Paulo, né? Eu não posso deixar de falar do foro. Eu queria ter falado mais, mas aí quando eu vi eu já estava com quase 45 minutos de falação. Falei é melhor se pintar alguma pergunta eu falo. O foro de São Paulo, como disse outro dia, eu fui entrevistada por um, um jornalista durenho, numa dessas lives e ele disse assim: você podia dizer por que, que vocês não são, vocês o foro de São Paulo não são o novo eixo do mal. É uma pergunta impossível de se responder. Primeiro porque o Foro de São Paulo, e o Walter foi secretário-executivo do Foro, eu sucedi ou, e, e tento, à tá altura do, de toda a trajetória dele de construção do Foro de São Paulo, numa época complexa, é, ele, ele é uma articulação de partidos políticos que surgiu em 1990, aliás, agora em julho, nós vamos fazer 30 anos de existência a partir de um, de uma reflexão, dos principalmente do PT, do Lula, sempre brinca, né sempre se fala o Lula mais o Fidel, mas assim o muro de Berlim cai, é, o social, a crise importantíssima do socialismo real, o tal do consenso de Washington, o neoliberalismo como a solução para todos os males, o fim da história, acabou, não existe mais esquerda, agora é mercado e todos vão ser felizes para sempre. E a gente, partidos progressistas, democrático-populares, de esquerda, comunistas, sabia que não era nada disso, né? Então ele surge como uma tentativa de articulação daqueles que se opunham ao consenso de Washington, ao neoliberalismo e ao imperialismo, porque nós todos éramos e somos latino-americanos e caribenhos, então o imperialismo aqui estadunidense ele tem um peso um peso relevantíssimo organizador de, de, de, do capitalismo no nosso na nossa região então, ele surge com essa tarefa de intercambiar criar novas reflexões e aos poucos ele vai construindo e compartilhando ideias é, e vai construindo consensos e vai construindo uma massa crítica de bom Uh, nós temos que enfrentar o neoliberalismo, nós saímos da dita, das, das lutas das ditaduras, fomos, caímos direto em programas, em, projetos, em governos neoliberais, isso só aumentou a pobreza, só aumentou o, o, o, o, enfim, todos os males que a gente já tinha na, na época da ditadura e os governos que ganham as eleições, né, nas primeiras eleições pós-ditadura, eram governos identificados com esse diário neoliberal, e o Foro de São Paulo ele uh, passa a articular essas ideias e essa reflexão e as lutas que ocorrem em cada um dos países, porque mesmo a implantação do neoliberalismo nessa época, na década de 90, lá não foi as mil maravilhas em todos os países. Teve luta, teve resistência, luta sindical, luta popular, luta social, dos mais diversos tipos. Então, o foro ele acaba se tornando uma referência que vai construindo uh, ideias, que vai construindo um conjunto de consensos em torno dos quais nossos governos depois avançaram e avançaram muito para além desses conceitos. Por exemplo, o tema da integração regional, eu dei aqui vários exemplos, na SUS, CELAC, é, Mercosul, uh, o tema uh, da solidariedade, o tema da cooperação, ou seja, muito do que o Foro de São Paulo foi acumulando de debate serviu como insumo e os nossos os governos, não foi o foro que, que formulou essas políticas de governo tal e qual elas foram implementadas, mas com uma base comum de ser anti anti-neoliberal e uma cara democrática e popular, com integração e soberania, esses governos a, que fazem parte, que são governos de partidos políticos que fazem parte do Foro de São Paulo, conseguiram é, implementar é, quando, quando governaram os seus países. Então, o Foro de São Paulo não tem a pretensão de ser uma internacional, não tem a pretensão de ser é, uma coisa que, que centraliza a mesma opinião, há uma pluralidade dentro desse campo anti-imperialista, anti-neoliberal, de esquerda e progressista, há uma grande pluralidade de partidos políticos dentro do foro, inclusive uma parte de partidos socialistas, do, do campo dos partidos socialistas que tem identidade com a social-democracia europeia. Já tiveram mais, agora menos, porque o caso latino-americano é mais específico. E, e aí, quando foi em 2015, 2016, nós tivemos a ideia, na verdade, quem teve a ideia foi o pessoal dos cubanos, de falar, bom, nesse período todo nós conseguimos construir, a partir das nossas políticas de governo, dos diversos governos, muitos consensos de enfrentamento do neoliberalismo, imperialismo, mas de... Uh, principalmente políticas uh, públicas relevantíssimas de combate à pobreza, de inclusão social, de integração, de soberania, de educação e não sei o quê. Bom, então, vamos juntar tudo isso e vamos uh, fazer uma reflexão em torno disso, ver o que, que disso a gente pode considerar consensual e construímos, então, o um consenso da nossa América. E o consenso da nossa América ele aponta – no uh, debate que, que nós fizemos no, no 2015, 2016 e 2017, ele aponta para alguns uma, para, para algumas necessidades de para outros modelos é, econômicos. Primeiro, sair do modelo agrário exportador definitivamente. Coisas que nós não demos conta de fazer no período anterior em que governamos e que talvez isso seja um erro uh, importante vamos dizer, uma falha importante dos nossos governos e que deram ensejo a um avanço mais, uma ofensiva mais forte do Império, que é você pensar a integração em cadeias produtivas regionais efetivamente, a integração energética da nossa região, que é uma região rica de rios, de gás e petróleo não sei o quê, a integração de infraestrutura e fazer uma discussão, por exemplo, no tema cadeias produtivas regionais, você tem que enfrentar um tema importante, que são as assimetrias entre as nossas economias. Né? Então, isso está lá no Consenso de Nossa América. E tem um monte de, de coisas que apontam caminhos. O consenso ele não é um, um programa pronto e acabado, primeiro porque ele é mais genérico, porque é uh, da região e cada país tem a sua particularidade, Segundo, ele é um consenso entre. Ele é a média das opiniões dos partidos políticos que fazem parte do Foro de São Paulo. E terceiro, ele faz um resgate desse legado, vamos dizer assim, como está na moda a gente usar essa palavra, mas também projeta coisas para o futuro, em termos do que poderia ter, em termos econômicos, políticos, culturais e sociais. E. Para Culturais eu, eu dou um, um, uma ênfase maior, porque o tema da disputa de ideias, da batalha das ideias, como diria Fidel, e dos meios de comunicação, é uma batalha importantíssima e que lá no Conselho de Nossa América nós colocamos lá que aquilo é um, um, um campo de, de elaboração política uh, importante para a gente avançar, porque a maioria dos nossos governos uh, não conseguimos fazer isso. Né? Quer dizer, hoje temos a Telesur, mas também sofre todo, de todo tipo de bloqueio, sanção etc., mas não não, sou não soubemos a, a, o tema da batalha da informação, dos meios de comunicação, a disputa cultural de valores e a batalha das ideias uh, é um, uma preocupação que está lá no consenso. Bom, Vou aproveitar e falar de Puebla e da Internacional Progressista, porque aí eu fecho um pouco esse capítulo dessas articulações políticas internacionais. O Foro de São Paulo é uma articulação de partidos políticos, não é de pessoas, não é de governos e não é de movimentos sociais e centrais sindicais, embora todo encontro anual do foro tenha participação de movimentos sociais populares, sindicais, etc. e tal, e personalidades também. Mas ele é fundamentalmente um fórum de articulação partidária. O grupo de Puebla, ele surge por uma iniciativa, se não me engano, do governador de Puebla, no México, que é do partido Morena, o mesmo partido do Lopes Obrador, fez lá uma reunião, chamou diversas personalidades na Universidade de Puebla, e dali sai esse, essa proposta de constituir um grupo de pessoas, de personalidades políticas, democráticas, que com algum nível de identidade no campo progressista e democrático popular. Qual que é a diferença de um e de outro? São pessoas, são personalidades. Então, tem ex-governadores, ex-presidentes, ex-acadêmicos, intelectuais mas é um grupo de pessoas. Eu já, há um tempo atrás, eu já tinha comentado com o presidente Lula que eu achava que seria interessante, nós tínhamos vários ex-presidentes, tinha o Mujica, tinha o Lula, tinha o Rafael Correia, ia sair naquele ano, o... quem mais? Tinha vários ex-presidentes nossos e eu tinha dado a ideia... Conversei também com o Luiz Dulce, que na época trabalhava lá no Instituto Lula que talvez fosse o caso da gente ter um grupo de ex-presidentes nossos porque a direita tem o seu grupo de ex-presidentes vocês, vocês já viram sempre tem reunião do Fernando Henrique com ex-presidente da Espanha do não sei onde do não sei onde e eles dão seu espetáculo, dão palpite influenciam eu tinha eu, eu tinha falado lá atrás nós, nós não podemos pôr essas pessoas o Lula o Murica o Tabaré, o Rafael Correia, numa reunião do Foro de São Paulo, eles são muito maiores agora que eles passaram pelos governos. Então, talvez tenha um grupo de personalidades desse tipo. Não deu certo na época, e depois todos eles começaram a ser perseguidos, o Lula e o Rafael, então, nem se fala. E o grupo de Puebla, eu acho que ele vem um pouco nesse, nesse vácuo aí. Né? Tem presidente, tem o Alberto Fernandes, da Argentina, presidente, faz parte lá como personalidade do grupo de Puebla mas é, o partido dele, que é originalmente partido justicialista, não faz parte, porque Puebla é de personalidades. E eles têm tido uma um, posturas importantes, assim relevantes, progressistas, muitas coisas. A gente tem combinado o jogo junto entre o Forno de São Paulo e Puebla, embora eles tenham outro perfil. É, por exemplo, eles têm lá entre eles o, o Ernesto Samper, que foi presidente da Colômbia, que é uma pessoa de perfil político liberal, é, mas foi muito importante no Acordo de Paz da Colômbia, é muito importante na discussão contra o Law of Air, visitou o presidente Lula é, lá em Curitiba, quando o presidente estava lá. Então, é uma personalidade democrática é importante, foi presidente da Colômbia é, e foi muito, muito importante no primeiro Acordo de Paz. Então, só que o, o, o Samper, por exemplo, dificilmente o partido dele poderia estar no Foro de São Paulo, mas ele, como pessoa, pode estar no grupo de Puebla e muitas vezes, por exemplo, no Congresso e Fundação do Partido Farc, não das Farc Guerrilha, mas do partido, ele foi convidado para, fazer, para participar da abertura e falar quando ele foi presidente das iniciativas para ter o... o o outro acordo de paz que, que não deu certo. Né? Ele foi convidado lá. Então, isso é Puebla. E a Internacional Progressista é mais ou menos a mesma coisa, mas aí é mais vinculada a duas pessoas: ao Bernie Sanders, é, que é uma personalidade, quer dizer, ele nem é exatamente do Partido Democrata, ele, ele usa a legenda do Partido Democrata para se eleger, mas é, ele não é do Partido Democrata, e o. Varoufakis, que foi ministro das Finanças da Grécia, quando o Siriza, um partido amigo do PT, governou, e ele rompe com o Siriza por questões lá, não vou entrar aqui no mérito, mas os dois são duas grandes personalidades e criaram essa internacional progressista, que é de pessoas. Eles estão chamando movimentos, ONGs, mas não partidos políticos é uma, uma iniciativa interessante, por exemplo, se a gente conseguir que o Bernie Sanders, o internacional progressista, se pronuncie contra essa proposta de Israel de anexação uh, do, do, do lado da Judeia-Samaria, lá das da Cisjordâneas, é super importante, né? Tem um grande peso, mas é um, é um não é uma articulação partidária propriamente dita, né? É, é mais de ideias assim e, e Importante na geopolítica mundial, na disputa de narrativa, assim, mas não tem esse perfil. Sobre o tema das Forças Armadas da América Latina, eu não conheço, eu tenho aí, eu não conheço o suficiente, mas eu tenho a impressão que, tirando a Venezuela e Cuba, eu acho que as Forças Armadas da América Latina, a cabeça delas é bem. É bem, vamos dizer assim, voltada para referenciais conservadores. É, não, não tenho um, um, não vejo um, não tenho muito boas boas opiniões. Mas eu conheço muito pouco. Outro dia participando de um debate com a Constança Moreira, que foi senadora. Lá, em, lá no Uruguai, ela comentou que, tirando, ela fez exatamente essa afirmação, tirando o e a Venezuela, o resto das Forças Armadas, nós não nos ocupamos, quando governamos, em democratizar as Forças Armadas, em criar outro tipo de discussão e de formação para as nossas Forças Armadas, tanto que deu aquele problema, o Tabaré chegou a, de, a demitir um, um ministro militar dele lá, porque fez uma reclamação salarial na imprensa, e isso eu estou falando do Uruguai, que é um país, vamos dizer assim, dos mais civilizados aqui, mas eu tenho a impressão que é, as Forças Armadas, eu sei lá, mas eu conheço muito pouco, eu acho que vai ter gente que sabe melhor do que eu falar sobre isso, principalmente na América Latina, talvez o Celso Amorim, o Samuel o Pinheiro, que, que vai falar na próxima aula. Sobre a situação da Venezuela hoje e se Cuba pode é algum risco. Eu acho que Venezuela corre um risco de bélico mesmo, de ameaça, de invasão. É, eu acho que não é à toa que tem toda essa operação com a Colômbia. Eu acho que Venezuela corre mais risco de uma aventura militar por parte do, do governo norte-americano do que Cuba. Eu acho que Cuba, eles vão, o império vai continuar tentando asfixiar economicamente é, com bloqueios, sanções, e recrudescendo isso. É, por exemplo, o tema do turismo, que era uma coisa importante para eles. Agora, das brigadas médicas, que eles sempre mandaram para todas as partes do mundo, agora estavam criando caso para pagar, é, porque tem que pagar, passar pelo sistema financeiro internacional, o pagamento, e aí também estavam a, a questão dos insumos é, para medicamento etc. Então, acho que no caso de Cuba, é uma tentativa de, de asfixia econômica. Agora, a Venezuela, eu temo que, inclusive por causa das eleições, do, da disputa do Trump, a Venezuela corre um risco. A disputa eleitoral nos Estados Unidos, a situação não está boa para o Trump, depois dessa postura dele em relação à pandemia, em relação às manifestações antirracistas nos Estados Unidos, é, e o conjunto, ainda, ele, ele e a própria repercussão econômica brutal na situação uh, norte-americana, com o desemprego recorde, seguro-desemprego recorde, muito diferente do que do cenário do começo do ano, que era um cenário alvissareiro economicamente, tranquilo para o Trump. É, a, a situação hoje do Trump é mais difícil, e com isso. É, o, sempre em época de eleição, para juntar o seu eleitorado conservador, ideológico, sempre tem esse tipo de aventuras militares por parte da, da direita norte-americana. Então, eu temo uh, pela, uh, com relação à Venezuela e principalmente por causa dessa última iniciativa, aí que foi em 8 de junho, foi esse mês, que chegaram esses 200 militares norte-americanos na colômbia estão fazendo o quê lá estão treinando as pessoas né estão estão organizando alguma coisa 200, 200 militares de alto de alto gabarito não vão para outro país a troco de nada é, com relação a nicarágua bom a nicarágua é muito polêmico nós temos nós no foro de são paulo temos clareza nós defendemos o governo da Frente Sandinista, assim como a gente defendia o governo do PT, da Dilma, do Lula e outros governos. Não quer dizer que eles não tenham erros, assim como a gente aqui no Brasil não tivesse erro e não fôssemos uh, passíveis de ser criticados por muitas por muitas uh, coisas que fizemos ou deixamos de fazer, ou fizemos errado, a própria coisa do Haiti, né? que muita gente entre nós criticou essa postura. Agora, não é possível é, você ignorar que o, esse governo da Frente Sandinista é um governo que, em termos de indicadores sociais, de cuidado com a população, saúde, educação, etc., etc., na Nicarágua, tem muitos avanços de combate à pobreza. E lá, como é um país com uma economia muito frágil, o, o, o, eles têm uma forte política de cooperativismo, de associativismo, de organização do povo, etc. Eles têm erros? Tem. Acho que talvez uma das coisas que eu acho que causou um racha um, um interno lá, e que isso talvez tenha sido uma coisa politicamente problemática, foi quando o, o Ortega resolveu fazer uma chapa com ele como presidente, a Rosário Murilo, que é companheira dele, como vice. A Rosário Murilo, é bom que todo mundo saiba, ela é uma militante política, ela não é esposa do Ortega, ela é uma militante política da frente sandinista de muitos anos, etc. e tal Mas não caiu bem e em torno disso e de outras coisas, como composição do, desse novo governo, etc., Houve um racha importante na frente sandinista que dirige o país. Então, é uma situação difícil. Agora, por outro lado, Nicarágua sofre pressão, bloqueio econômico, sanção econômica etc., etc., etc., por parte dos Estados Unidos. O que aconteceu há dois anos atrás, daquela, daquela tipo junho de 2013, como aqui, foi efetivamente uma coisa arquitetada e organizada desde fora para dentro, a gente sabe disso. E lá, que não tinha aquelas maras, que são aquelas, aquele pessoal tipo milícia, lá não tinha, a partir de então era um país, na América Central era o país que melhor tinha essa coisa de segurança popular, segurança urbana, mais bem organizada, agora passou a ter essas milícias a partir de... Daquele de dois anos atrás, daquele processo de mobilizações, e uma parte de pessoas que eram que tinham apoiado o governo, ou que tinham sido da frente sandinista, acabaram apoiando esse processo de mobilização. Na minha opinião, desavisadamente, mas você sabe, quando começa um racha, chega uma hora que fica muito difícil de parte a parte recompor. Acho que passando a pandemia e para o próximo processo eleitoral nós vamos ter que se chamados como Foro de São Paulo vamos ter que buscar criar confiança recíproca, mediar é, e, e com empatia com ambos os lados, né, e poder reconstruir essa unidade que é importante para eles, né. Aí, Colômbia, importantíssima essa pergunta. Primeiro não existe mais as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Elas se extinguiram com o um Acordo de Paz, que foi assinado em novembro de 2011, em Havana, e se transformaram num partido político. Esse partido político, como eu comentei, ele foi criado num congresso de militantes, eu contei que o Ernesto Samper foi convidado para a abertura para ele falar sobre o tema do acordo de paz anterior e da importância da luta pela paz. Pelo acordo de paz, é, uh, o, o novo partido, que também a sigla é FARC, mas é, quer dizer Força Alternativa Revolucionária del Comum, dos comuns, é, eles... É, nas eleições do ano passado elegeram cinco senadores e cinco deputados federais e só que tem um, um grande problema que foi eles depuseram armas elegeram essas pessoas tinha o acordo de paz é um dos acordos mais interessantes que eu já vi interessantíssimo porque ele tinha pontos lá em relação à inserção produtiva dos ex-militantes, ex-guerrilheiros, reconversão dos cultivos ilícitos para outros, para outros cultivos, com assistência técnica. Ele tinha processos educacionais. O Acordo de Paz é um acordo muito importante e que integra na vida nacional um setor da sociedade, um setor do país que não só dos guerrilheiros, não só os 11 mil guerrilheiros que, que eles chegaram a ter no auge, mas eles representavam uma parte da, da, da população colombiana, principalmente do interior. Tinha lugares onde a guerrilha estava instalada, que a guerrilha era o Estado, fornecia médicos, saúde, educação etc. Então, na medida em que eles depõem armas e passam para a vida civil, é eles sem prejuízo de, da comissão da verdade, da justiça e da reparação, eles nunca se negaram a isso, esse processo seria um processo de reconciliação do povo colombiano. Muita gente do povo morreu. Só que o governo Duque não bota esse acordo para andar, e depende muito da iniciativa. Já o governo anterior, que tinha assinado o acordo, o Juan Manuel Santos, também tinha muita dificuldade de implementar. Então, hoje, tem muitos ex-militantes da, da guerrilha, das Farc, sendo perseguidos e mortos, mas não são só eles. Lideranças sociais, lideranças de direitos humanos, que não são ligadas a, a. Nunca foram ligadas à guerrilha, mas são lideranças do povo, estão sendo perseguidas e mortas. Então, o acordo de paz está quase que virando letra morta. A única coisa é que foram depostas as armas. E foram eleitos esses dez parlamentares. O ELN estava num processo de retomada uh, de negociações, mas não andou para frente. Primeiro, porque nem o acordo, da, da, o primeiro acordo que foi feito com, com, com as Farc, está sendo cumprido. Isso cria desconfiança brutal, principalmente do pessoal do ELN, vai depor as armas e depois pode acontecer com eles, eles têm medo de acontecer com eles, o que está acontecendo com parte dos ex-militantes das Farc que estão sendo assassinados. Então, esse processo de negociação ele tinha sido retomado, agora ele deu uma parada com esse presidente Ivan Duque, dificilmente ele vai andar, na minha opinião. Tinha os países garantes, que eram o Equador e o Chile, se não me engano, que deveriam impulsionar o processo, assim como Noruega e Cuba fizeram no caso do, da, do acordo de paz com as Farc, mas esses dois países, Equador e Chile, também não parecem estar muito interessados em tocar isso para frente. O Brasil, inclusive, também era observador como o país garante. Então, o negócio lá está tá mal parado. E, recentemente, o, eu, eu soube, eu não, não tenho notícias mais, mais recentes, que o ELN. É, declarou um alto ao fogo, um cessar-fogo unilateral mesmo não continuando o, o processo de negociação. Mas eu eu, não, eu de fato não tenho informação é, mais recente sobre isso. Sobre China e sei lá que o China e Latinoamérica, e China e nós aqui. Bom, é, primeiro eu acho que a gente precisa conhecer a melhor o, o... Não só o que... A gente precisa conhecer muito o que acontece na China, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das diretrizes, tal mas chama a atenção, uma coisa que me chama a atenção no caso da China, são duas iniciativas no cenário mundial muito importantes. A primeira é uma iniciativa no campo econômico, que é a Rota, a rota da Seda, a nova Rota da Seda, uma rota e um tem um nome lá que, eu, que me foge agora. Mas é uma iniciativa econômica. E a outra é uma iniciativa que começou em dezembro de 2017 e que eu, eu acho que deu uma parada agora por conta da pandemia, mas eu acho que o governo chinês vai retomar, que é de criar um, um fórum mundial de partidos políticos, tipo o Fórum de Davos, mais um fórum de partidos políticos independentes da coloração ideológica para discutir os processos o lema deles lá é cooperação para o desenvolvimento e um futuro compartilhado são coisas importantes eu acho que a gente tem que prestar atenção e a América Latina nós como fórum de São Paulo começamos a participar a convite deles de dois fóruns partidários chamados CELAC mais China, que tem o fórum CELAC mais China de governos. E a China, então, começou a fazer um fórum CELAC mais China de partidos políticos. E o fórum de São Paulo começou a participar. Houve dois, nós fomos aos dois, foram dirigentes de partidos políticos do fórum de São Paulo. E o que a gente estava... Isso foi no ano 2000 e 14. Não. 2015 e 2018. Se não me, não, 18 não, 17. E a ideia era fazer esse debate porque eles estavam aportando já na época e continuam aportando recursos e tem interesses econômicos dos países latino-americanos e caribenhos. Então, a ideia nossa do foro era fazer um debate de alto nível com o Partido Comunista Chinês sobre isso, né? No sentido do que eles falam: bom, é ganha-ganha, o que significa isso para a América Latina? Como é que vão ser tratadas as assimetrias? Que tipo de, de cooperação político partidária nós podemos fazer entre fórum, o Fórum de Partidos Políticos da América Latina, mais o, o, o Foro de São Paulo e o Partido Comunista Chinês para discutir essa relação e para discutir essa cooperação. É, infelizmente depois disso não teve mais aconteceram muitas coisas mas eu tenho a impressão de que isso é um, um uma coisa importante e foi uma sinalização importante deles como a CELAC vive um momento de muita dificuldade eu acho que por enquanto eles não vão eles como partido não vão investir nisso mas eu acho que os chineses Uh, nós precisamos ter com eles, como o presidente Lula tinha aqui com o governo chinês quando ele, e também acho que a presidenta Dilma. mais uma relação de igual para igual, se você tem que ter um, um, um, uma relação de igual para igual, e do que eles chamam de ganha-ganha, mas defender o seu ponto de vista é, com firmeza, como eles fazem no caso deles, eles defendem o ponto de vista deles. É, com muita firmeza e com muita. e Nós temos que que fazer isso. É, é uma postura diplomaticamente muito diferente da postura norte-americana. Alguém, acho que o, o Walter disse que alguém perguntou, não é a mesma coisa ser explorado pelos Estados Unidos e pela China? Não, não é a mesma coisa, é lógico que não. Entre outras coisas, porque se você for analisar a política interna, econômica, etc., etc., que o governo chinês faz, é diametralmente oposta, é interna, diametralmente oposta dos governos norte-americanos, especial agora do Trump. Segundo, também no campo da geopolítica internacional, também é, é diferente a postura dos chineses. Os chineses, historicamente, não têm uma postura é, bélica, impositiva, a não ser que, por exemplo, que alguns assuntos para eles que são assuntos, vamos dizer, é, vamos dizer estratégicos agora esse tema das fronteiras da fronteira China e Índia que tá tendo um problema lá o tema de Taiwan que a gente, eles, eles eles têm lá o acordo interno deles lá uh, um país dois sistemas Taiwan Hong Kong não é para se meter que esse é um acordo deles então com relação a isso eles eles são firmes eles não aceitam uh, intromissão e tão certos eles, mas na, no relacionamento, pelo menos do que nós tivemos como partidos políticos do Foro de São Paulo e com o Partido Comunista Chinês, sempre foi um relacionamento de muito alto nível, de muita discussão política, de tentativa de cooperação política, de ajudar quando nós estávamos nos nossos governos, ajudar a fazer alguns debates que no âmbito dos governos não era possível fazer, porque os governos são em geral, mais amplos do que os partidos políticos. Então, não é, de fato, não é a mesma coisa. Ah, sobre o tema dos levantes populares. Olha, eu posso estar muito enganada, mas se não fosse a pandemia, mesmo aqui no Brasil, nós já estávamos tendo mobilização de rua. Tenho absoluta certeza disso. Então, eu acho, por exemplo, no caso chileno. As mobilizações elas continuaram até muito pouco tempo atrás e elas também agora nessas acho que se não me engano no mês de abril ou maio houve mobilizações na, no Chile em torno do tema de, de em torno do tema de da falta de comida, falta de dinheiro para comprar comida, da fome e eram as mesmas mobilizações que foram contra o, o, o mesmo perfil de mobilizações que foram do, do ano passado, do, do estalido de mobilização, como eles chamam lá, o estalido social. E me, a mesma coisa na Colômbia, a mesma coisa no Equador. Eu tenho a impressão de que, quando nós tivermos melhores condições em relação a esse tema da pandemia, essas coisas vão voltar porque você não teve nenhuma mudança de política e econômica não na Colômbia, no Chile, é, no Equador. A situação continua muito difícil, e para não dizer que ela piorou significativamente, principalmente do ponto de vista da sobrevivência econômica das pessoas. Com esse negócio do, do efeito econômico da pandemia, ah, estão falando que a América Latina vai cair, o PIB... Nosso da América Latina, a Cepal, estava falando em torno de menos 5% a menos 9% no ano de 2020. É, isso vai ter um impacto na vida das pessoas que já estavam muito descontentes, um impacto brutal. Não, é, não quer dizer que o quanto pior a situação, mais as pessoas se mobilizam, não é assim que funciona. Mas você já teve um processo de mobilização nesses países e mesmo aqui no Brasil. Né, um processo importante de, de mobilização. Eu acho que tem um... um... Outro dia eu estava lendo uma coisa muito interessante de um, de um... Acho que ele é filósofo, falando sobre uh, essa coisa do, do, do bolsonarismo, do, do tema dos valores bolsonarista porque, que, porque que é tão difícil discutir, você discutir com um bolsonarista é, o, as coisas que ele diz, mesmo com evidências da realidade, assim, evidências tão evidentes da realidade, eles não mudam de opinião. E esse filósofo dizia que a pandemia ela trouxe um dado de realidade brutal, que é a morte, e que é a, a, a finitude, né? quer dizer, quanto a isso, não tem como negar. E eu acho que o pós-pandemia pós vai trazer uma coisa econômica, assim, uma repercussão econômica para esses povos, para nós todos, né? e que, que podem ter, de fato, continuar esses levantes populares e, e, e, e, e, e o que cabe é ver que, que direção institucional, que, que saída institucional você constrói para isso. No caso do Chile, por exemplo, é... O plebiscito da constituinte, que foi marcado agora para o segundo semestre, se não me engano, era para ser no primeiro, vai ser no segundo. Isso é um, um caminho que eu tenho a impressão, que esse pessoal que se mobilizou vai se mobilizar para o processo desse plebiscito, etc., mas tem uma expectativa em relação a essa saída. No caso do Equador, tem eleição, é, eu não sei como é que vai ficar a situação no, no, no Equador, é, o ano que vem tem eleição, ah, mas o, o Lenny Moreno inabilitou o partido ah, do Rafael Correia, que mudou de nome, agora é movimento da Revolução cidadã, que é o nome do partido, o nome anterior ficou com o, o Lenny Moreno, o Aliança País, e ele o Conselho Nacional Eleitoral, a Corregedoria, tipo a Corregedoria da União, Controladoria Geral da União, inabilitou o partido do Rafael Correia. Então, no processo de mobilização do Equador do ano passado, foi uma mobilização puxada fundamentalmente pelas federações dos povos indígenas, não foi pelos partidos políticos, nem mesmo pelo Revolução Cidadã, e, e tampouco pelas centrais sindicais, que lá o movimento sindical é, é muito frágil, né? Não tem, tem uma central sindical organizada, etc., mas é, ainda é muito frágil pela própria característica econômica do país. E é, mais esse mesmo assim, esse setor das federações indígenas, que uma parte aderiu inclusive ao Lênin Moreno, mas outra parte segue criticando as políticas, a continuidade das políticas neoliberais do, do, do Lênin Moreno. E tem uma coisa importante que pode projetar para o futuro, aí, a depender de como ficar esse cenário eleitoral, que é o governo de Pitíncia, que é um estado onde fica a a capital, a governadora ela é do, do partido do Rafael Corrêa, a Paola Pabon, já mencionei, ela ficou presa 71 dias no ano passado, porque supostamente incitou a mobilização que ocorreu lá, e ela, e, e ela tem se tornado uma liderança importante, inclusive porque enfrentou a cadeia e agora está governando o Pitintia, é uma região onde o enfrentamento da pandemia ela tem conseguido é, fazer um enfrentamento muito importante, muito exitoso da pandemia, em comparação com a Guayaquil, que as pessoas estavam morrendo, não tinham nem onde ser enterradas, vocês devem ter acompanhado as imagens. Mas, de qualquer maneira, tem latente no Equador um desconforto muito grande com as políticas econômicas do Lênin Moreno, o negócio da pandemia, logicamente, piorou muito a situação, então, eu vejo que também lá você tem perspectiva de retomada de mobilização. E o mesmo na Colômbia. A Colômbia agora não tem mais aquela... Eles, eles não estão fazendo mais os chamados paros, né? as chamadas greves. Mas quem organizou aquelas greves foi a CUT, Colômbia e outras federações é, sindicais e, e organizações populares e movimentos sociais, e se criou um... É, um comando, uh, chama comando do paro nacional, comando de paro nacional. Mesmo eles não estando mais com nenhuma paralisação para o próximo período prevista, que eu saiba, até sábado conversei um pouco com eles, mas não chegamos nesse, nesse nível de detalhamento da conjuntura equatoriana, é, mas esse comitê de paro nacional ele se mantém. E isso é importante, porque é um saldo organizativo que veio do processo anterior das greves que eles vinham fazendo greves muito importantes principalmente é, começou puxado pelo pessoal da educação por causa da reforma educacional que o Ivan Duque estava querendo fazer e se manteve e esse comitê de Pado para o Nacional se manteve lá é, vai ter um tem sempre um, uma questão da dos partidos de esquerda que, que é uma dificuldade muito grande de, de se unificar em torno de alguma candidatura como foi é, nas últimas eleições acabou indo um dos, dos que foi para o segundo turno foi o, o Gustavo Petro que tinha sido prefeito de Bogotá e é do movimento progressistas é, ele no primeiro turno não teve o apoio poderia ter já unificado com a esquerda no, no primeiro turno unificou mas mais ou menos no segundo turno e ele perdeu a eleição e mas ele é, mas sempre teve essa dificuldade de, de juntar né é, os partidos de esquerda não é muito diferente daqui né é, embora o perfil dos partidos lá de esquerda lá é um pouco diferente do que a gente chama aqui de, do nosso bloco de centro-esquerda, aqui. Aqui nós temos PDT, PSB, com uma característica um pouco mais ampla, vamos dizer assim, do que o perfil dos partidos de esquerda mesmo na Colômbia. Tem a Partido Comunista, União Patriótica, o Polo Democrático, o Movimento Progressistas, é, o Colômbia Humana, que e são mais identificados mesmo com com a esquerda, como esquerda mesmo, e não como centro-esquerda. Mas, de qualquer maneira, teve um processo importante de mobilização, puxado pelo movimento sindical, foi apoiado, muito apoiado por todos os partidos da esquerda, e tem esse, esse problema da repressão mas para as lideranças, as lideranças populares e sociais, que se mobilizam mesmo com a, com a repressão, elas se mobilizam, mas é, a Colômbia não, não é um país que, é, que vai ficar fora, vamos dizer assim, de uma retomada de, de mobilização, de uma possível retomada de mobilizações. No caso da Bolívia, tem as eleições 6 de setembro, é, o, os movimentos sociais e o MAS, que é o partido do Evo Morales, eles estão muito mobilizados, é, em torno do processo das eleições. É, nas pesquisas, se não tiver nenhum golpe, fraude, etc., a chapa que ganha vai ser a chapa do Luiz Arce e Davi Tchokehuanca. É, eles têm maioria, eles continuam, o Assembleia Nacional tem maioria do MAS e PSP, do Partido do Evo, e que, inclusive, tem conseguido barrar algumas iniciativas da da presidente de facto, mas eles lá estão num processo, apesar de toda a repressão, eles têm um, um processo interessante de resistência é, e de disputa das eleições, e se não tiver nenhuma, nenhum golpe, fraude, alguma sacanagem, a tendência é que eles devem ganhar as eleições. Foi muito importante esse estudo que saiu recentemente, que disse que ali não houve fraude por esses peritos norte-americanos questionando o relatório da OEA, então isso também ajuda no processo de mobilização. E por fim, eu deixei para o fim o tema do Lofer. É, se é mesmo uma estratégia, eu acho que é uma estratégia geral, não é só para nós aqui, não. Um exemplo que me chamou muita atenção além do Lula, da Cristina, do Rafael Correia e outras lideranças, o Melanchon, o Jean-Luc Melanchon, que é do Partido de gosto do Movimento França Submissa na França, também sofreu um processo, é que lá a pena, ele foi condenado, é que a pena é uma pena menor, né? quer dizer, ele não chegou a ser preso. Mas ele também sofreu, ele teve 22% ou 25% nas últimas eleições presidenciais. Ele é um líder de esquerda que disputa com com veemência, né? E até que o movimento chama movimento França Insubmissa. Eles não tiveram candidato agora nas eleições para a prefeitura de Paris. Se me engano, apoiaram a, a prefeita Anne Hidalgo. Não, não, não tenho não tenho certeza dessa informação. Mas o Melanchon também sofreu um processo, uma perseguição política. E qual foi o processo que ele sofreu? Um processo de que o dinheiro que o França subisse ao partido arrecadou, não, eles não tinham prestado contas direito, era uma coisa assim muito torta. Era uma, e aí a Procuradoria-Geral da, da República e a Polícia Federal sem convocá-los antes, sem chamar na justiça eleitoral para mostrar as contas, fez uma operação de busca e apreensão na sede do partido, na casa dele, e, quando foram na sede do partido, ele resistiu. Ele falou, nah, aqui vocês não vão entrar. Vocês podem, eventualmente, entrar na minha casa, que sou um indivíduo, mas aqui é a sede de um partido político. Vocês não podem entrar assim, cadê? E aí, nessa resistência, ele chegou a ser... Levado para a delegacia, foi logo foi liberado, mas ele sofreu um processo, foi condenado no final do ano passado e só que a pena é, é uma pena não é criminal é uma pena civil civil não sei como é que fala então mas isso também é lawfare, né é a utilização do desse instrumento judicial para perseguir os adversários políticos. E eu queria chamar a atenção para uma coisa que alguns advogados do campo progressista têm trabalhado, uma reflexão muito interessante, que é o papel desse instrumento judicial de combate à corrupção como instrumento do imperialismo. Assim como foi, eu, isso aí eu, eu acho que seria uma coisa interessante da Fundação Perseu Abramo chamar esses, esses juristas ah, para compartilhar essa reflexão. Assim como a, a guerra às drogas e o combate ao narcotráfico serviu como um instrumento é, de colocação de tropas, de militares, de ocupação etc., por parte dos Estados Unidos, a guerra... Ao terrorismo, a mesma coisa. Quer dizer, foram instrumentos de política, de geopolítica, de política econômica do Departamento do Estado norte-americano. Também esse tema do combate à corrupção, do lawfare, é, também é um instrumento pensado. Quer dizer, não é à toa que tem o acordo da Lava Jato com o DOJ, o Departamento de Justiça norte-americano. E isso também tem a ver com a discussão de qual é o fórum de arbitragem das disputas comerciais. Essa é uma discussão que está em todos os, os acordos aí de, que se discutem em Mercosul, União Europeia, etc. Quer dizer, qual é o fórum de. de como tem, tem um nome isso? De, de solução das, das, das polêmicas, é uma coisa assim, solução de controvérsias. Qual é o fórum jurídico, né? Quando você faz algum acordo, assim, acordo Mercosul-União Europeia ou outros acordos, quem é que vai julgar? Tem o Fórum de Solução de Controvérsia, mas se não der acordo, quem é que vai julgar? Qual é a justiça de qual país vai, vai julgar isso? E que é o caso, por exemplo, desse julgamento do, ah, do, da Petrobras, lá, que é uma empresa, e é o caso dos fundos abutres argentinos, né? Que condenaram um país, né, rompendo a soberania, tal, tal, tal. A justiça americana condena ou tentou condenar um país. Então, eu acho que a gente tinha que estudar esse mecanismo do tema do combate à corrupção, lawfare, e o que isso tem a ver com essa política, essa geopolítica do, do imperialismo. E eu já vi que tem alguns jovens advogados. Estudando esse tema. Acho que vale a pena a gente aprofundar esse debate. O Walter apareceu aqui a carinha dele, então eu acho que já deu, né, Walter? Ok, muito obrigado, a Mônica. São 10 horas e 54 minutos. Então, a Mônica respondeu quase todas as questões, se não todas. Eu queria agradecer as pessoas que participaram, são 454 pessoas, Mônica. E 454 pessoas assistindo nesse momento. Então, agradecer a Mônica pela contribuição que ela deu aqui para o curso e convidar a todos e todas para a próxima aula, dia 1 de julho, às 9 da noite, com o professor Penildo Silva Filho, da Universidade Federal da Bahia e também do Diretório Nacional do PT sobre o lugar da América Latina e Caribe no mundo. Então, nós vamos encerrar agradecendo ao nosso companheiro aqui, que podia aparecer também, o Márcio Marco, né, que é quem fica aqui na técnica o tempo todo nos ajudando, a Mônica pela aula e a vocês todos que acompanharam pela transmissão. Boa noite a todos e a todas e fora Bolsonaro!